e aí galera do canal tudo bem o vídeo de hoje é sobre importação de suplementos e neste vídeo eu vou te dar a dica de dois produtos que você pode comprar e está revendendo aqui no brasil ou até mesmo comprando para uso próprio o site que eu utilizo é o site samday suplementos e eu vou fazer aqui um comparativo para vocês verem a diferença de valores e no final deste vídeo vamos fazer o um unboxing do pacote que eu vou estar pedindo para vocês verem como chega. Então, pessoal, o site que eu utilizei é SAMDE Se você não tem cadastro aqui na SAMDE suplementos vou deixar o link na descrição. Você faça o seu cadastro e aí você já pode começar a fazer seus pedidos e tá economizando. E lembrando que é produtos originais, tá? Você não tá comprando produto falso que você pode estar tá correndo risco quando você compra num mercado livre da vida, é de você estar tá comprando esses produtos. É, falso aqui no Mercado Livre. Então, pessoal, o primeiro produto que eu vou é, mostrar para vocês é o OptiMen, tá? OptiMen, Opti, OptiMen. Opti Só digitar direitinho aqui, aqui OptiMen. Essa vitamina aqui, ó, da Optimum Nutrition. Essa vitamina aqui, ó, aqui no site da Sunday ela tá custando Cadê o valor valor valor valor valor vamos selecionar aqui ó de 90 cápsula ela tá custando R$19,90, tá pessoal é, deixa eu pegar aqui a calculadora para a gente tá fazendo aqui os os comparativos de preço então ó 1990 1999 vezes aqui o valor do, do dólar pessoal do real 5,27 então, aqui na Sunday ele custa 105,34. Vamos ver aqui na no Mercado Livre Opti, optimio, optimio, uh, Opt Optimum, Optimum, Optiman aqui, ó. Vamos ver quanto que custa aqui no Mercado Livre. Ó, esse aqui é o de 240 cápsula, né? Tá bem mais caro, mas vamos tentar ver se tem um de 90. Tá aqui o de 150. Uh, deixa eu ver se eu acho de 90 cápsula tá aqui pessoal ó, 90 cápsula olha só pessoal só para vocês ter uma ideia quanto que custa ele aqui no Mercado Livre e quanto que custa ele aqui ó 19 dólares e quanto ele convertido ó, 105 então vamos fazer as continhas aqui pessoal ó. vamos colocar aqui ó 239 né fora que ainda tem um frete tá bom ó o frete aqui é 16 e e então vamos fazer as contas aqui, pessoal. Ó. É... Vamos fazer aqui, ó. Menos 239,80. Olha aqui a diferença já. Que a gente economiza. E fora. Agora eu vou colocar é... menos o frete aqui, ó. 16,90. 16,90. Olha só, olha só, pessoal. 151 reais de economia você vai ter comprando apenas esse produto aqui, tá? Apenas esse produto. Então vamos agora, pessoal, para o próximo produto. Vamos lá, pessoal. O próximo produto é o pré-treino The Curse. The Curse. Tá bom? Vamos lá. É esse aqui, ó. Pré-treino aqui, muito bom. Muito top que não deixa você enjoado para treinar deixa você você quer estudar ele é bom é, você fica com foco bom aí para estar tá mantendo seus estudos para indo para academia então é muito bom então vamos ver aqui só só para vocês verem a diferença de preços tá vamos lá vou escolher aqui o de limão aqui ó custa 19,99 vamos ver quanto que fica vamos lá 19,99 parece que é o mesmo preço do outro lá né vezes 5,28 5,28 Já aumentou o dólar ali. Olha aí, pessoal: 105 reais. Um pré-treino desse aqui. Um vamos aqui no Mercado Livre ver quanto que custa. De curse, de curse já tá até aqui ó. De curse, olha só, pessoal: 250. Agora vamos fazer o seguinte: vamos ver o frete. Olha o frete, pessoal: 92 reais, 92 reais. Tá, então. É, vamos colocar aqui, ó. 105, né? Vou dar uma deletada aqui, ó. Então vou fazer 250,99 mais é, 92 e 90. É igual a. Olha aqui, quanto que sai um pré-treino desse para mim, se eu quisesse comprar hoje aqui no Mercado Livre. E agora vamos botar aqui menos os 105. Vamos colocar 106, né? Que é, que é redondo lá, que é o valor dele lá no site da Sam Olha só, pessoal olha só olha só a economia que você vai ter em comprar um produto desse de 237 reais então você pode comprar por 105 reais pessoal 105 reais você pode comprar e revender aqui no Mercado Livre por 250 tá e você vai estar tá ganhando mais que o dobro mais que o dobro então pessoal os dois produtos eram esse, tá? É, agora pessoal, eu vou estar aqui fazendo pedido que é bem simples, você é, faça o seu cadastro aqui nesse site aí você escolhe os produtos você coloca em adicionar é, o carrinho, aí você vai vir aqui no carrinho né vai ver o seu carrinho aqui é, tem que logar, né? Claro, você vai estar tá logado. Você pode comprar tanto com boleto como com cartão de crédito, tá, pessoal? Chega direitinho. É tanto que eu vou esperar chegar o meu pacote e vou fazer um unboxing para vocês. Então vamos lá, pessoal. Valeu e vamos esperar o unboxing. Já já, eu mostro para vocês. Então galera, tá aqui o pacotinho chegou. Ó. É assim que ele chega. Tá aqui o código de rastreio, ó. Tá bom? Conforme a gente viu aí no vídeo aí, explicando como que eu faço os pedidos, então, eu vou fazer esse unboxing aqui para vocês verem. Como chega tudo certinho, tá? E você vai fazer uma boa economia, tanto para você que vai revender, quanto para você que vai usar, fazer o uso próprio. Eu importo direto, você pode ver aqui no canal que tem bastante vídeos é, mostrando das minhas importações. Olha aí, Optim de 90 cápsulas. Tá aí ó, The Curse. Um dois três quatro decors e tá aí ó nosso pedido chegou certinho é tá o pacote código de rastreio se vocês quiserem dar uma olhada então tá aí pessoal ó o unboxing né 4 decors sabores diferentes lembrando que esse aqui pessoal é o original tá o original não é um falso que tem um falso aí né como eu expliquei no vídeo e o opt-man tá então, você faça aí as suas análises e você vai ver que vale a pena importar. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e caso vocês resolvam fazer o pedido, o link está na descrição, tá bom? Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo.